O que acontece se você volta para a indústria da moda depois de um intervalo de mais de cinco anos? Isso é o que nós vamos falar hoje quando comentarmos o show fashion de Alber Elbas. Mas quem é Alber Elbas? Bora descomplicar? Após 14 anos, gente, 14 anos à frente da casa Lanvan, Albert Elbas sai de cena como, fa como fashion designer, diretor criativo e entra no mais profundo silêncio. Lógico que ele sempre participava de conversas com, com universidades, com alunos, com jornalistas, mas não se ouve mais falar dele. São muitas coleções, muitas coleções. Ele sai em 2015 para voltar à cena agora, em 2021. Mais precisamente em... Yogi escreve aí quando? Acho que foi janeiro, há dois meses atrás, na realidade. E aí, todo mundo pensa, o que ele vai trazer de novo? E ele trouxe. Ele trouxe inovação, ele conseguiu captar as necessidades de uma nova mulher, ou melhor dizendo, da mulher que sempre esteve dentro da gente e nunca deram voz para ela. Quer ver uma coisa interessante que a gente vai ver aqui, porque vale esse spoiler? Ele colocou zíper com alças que você mesmo consegue fechar o seu vestido. Porque ele disse que a mulher ficava eternamente dependendo de outra pessoa para se vestir e que isso era uma forma de não feminismo, de dependência. Ele fez todo um laboratório ele entrou em contato com mais de, sei lá, três, a gente vai ver, marcas e lugares que desenvolvem, laboratórios mesmo, testes de modelagem, para trazer um, uma nova identidade, uma nova proposta para a moda feminina. Vamos ver? Eu acho que super vale a pena. Por que, que a gente está assistindo isso hoje, TT? Já não passou a semana de moda? Passou, mas hoje nós vamos comentar aqui sobre inovação, identidade. Inovação, identidade feminina. Muito se fala, ah, o novo normal, e só fica por isso mesmo. Mas quem na moda está fazendo algo pensando em uma nova identidade, pensando em novas necessidades? que nós, mulheres, buscamos. Vamos lá? Mais uma coisa antes da gente entrar. Ele comenta aqui: moda e comida são duas coisas que não têm muito tempo, que não existem grandes revoluções, mas que, ao longo do tempo, vão sofrendo pequenas mudanças. Ele se diz um verdadeiro laboratório. E que alta postura é sobre preservar. Isso a gente já falou aqui. Você já viu o vídeo sobre alta postura? Vale a pena. O que é alta postura? Por que, que existe? Qual o sentido? Outra coisa interessante para conversarmos aqui. Vamos lá. Ele começa a z e... De Albert Z, que é o final de Elbas. Eu amo como as pessoas montam marcas. E aí ele vem como um filme baseado numa história verdadeira. Vocês vão ver que lembra muito essa coisa de laboratório de Dexter. Aí ele fala: Nós estamos para começar, aí mostra esse laboratório. Quem são as cientistas? Ah, ó, as modelos. E aí ele fala, olha, the show fashion, fazendo aquela brincadeira com fashion show. Uma coisa espetacular, porque cria realmente essa coisa da lente com os espelhos e traz as modelos de uma forma mesmo muito importante dentro do desfile, que muitas vezes a gente vê a a modelo como alguma coisa assim, objetificada, né? e não é aí. Nós estamos aqui com todas as garotas e aí surge essa modelo. o que, que ele fala? Ele fala que ele queria fazer uma moda para a mulher, um vestido que desse apoio à mulher, que apoiasse a mulher em seus movimentos. Aí está quatro, três, dois, um, vai. Aí, ó atrás de mim, Alberto Alberta está tá se arrumando para o seu, o seu discurso e a gente está pronta para ver o que, que ele vai falar. E aí mostra ele fazendo um sketch, porque ele realmente desenha. E aí ele começa a conversar, dizendo que ele está muito feliz por estar aqui e que essa manhã, preparando para o show, ele não estava muito certo se ele devia usar uma gravata borboleta vermelha, uma gravata borboleta amarela para combinar com o cabelo. Mas talvez nada de gravata, só eu e a moda. E aí é isso. Sou, então, aí, eu estou tão alegre de estar aqui e de apresentar esse evento que a gente vai ver, ou seja, sem máscara, ele puro, alteri... autêntico, ele falou que precisava de ter tido tempo para se apaixonar pela moda de novo, tempo para pensar, para sonhar. Ele foi de volta para o passado, ele questionou o presente, ele tentou imaginar o futuro. Então, ele deixou a moda, mas ele não deixou a indústria. Ele, tra... ele viajou por todo lugar do mundo, mas uma visita... no Silicon Valley, nos Estados Unidos, fez com que ele sonhasse de novo. Sabe aquele... E aí ele perguntou, pode tradição e tecnologia existir? A moda ainda é relevante, ainda é relevante hoje? E a resposta é sim. Quando as coisas não estão fantásticas, a gente precisa de moda. E aí a coisa começa né, a... A moda, ele tem algumas referências, a gente vai ver é, Pérola como referência, os vestidos, oi, gente, é, bem-vindos ao nosso estúdio. E a gente tem Ana Winter, Mark Jacobs, pessoas, aquela Maria Grácia Chiuri, da Dior, Ana Deloruzzi, super influencer. Eu adoro moda, gente. A gente tem tanta reputação. Eu acho que a gente tem uma grande indústria. Muito obrigada. E aí, ó, Easy é a primeira letra e a última letra do meu nome, Álvaro Albas, Easy. e isso não é a minha volta, é a nossa. Nós somos uma fábrica, um laboratório, e nós estamos começando pequenos. Easy é sobre uma história de cada vez, daí a história do filminho, não é sobre cole... coleção é, nem é sobre uh, capsules, essa coisa que tinha, Capsule Collection, é, ele falou que ele, ele, é, uh, ele adora remédio, ele é hipocondríaco, então cápsula é uma palavra meio complicada, é uma história de cada vez, uma coisa de coisa, aí a mulher fala, ah, é, gênio, eu comecei esse, esse projeto com vestido preto, o vestido mais icônico em qualquer guarda-roupa de todas as mulheres. E aí, como vocês podem ver, lógico, que ele é gordinho, ele adora jantar e almoçar. E uma coisa icônica que ele encontrou com todas as mulheres é que elas estavam... Com todas as mulheres que ele encontrou, é que elas estavam batalhando com o peso. E aí a gente entra na história da modelagem. E tudo que eu queria ser era, talvez, um mágico. Um mágico que fizesse aquele vestido mágico que fizesse com que cada mulher, com o corpo que ela quisesse ter... E aí ele pensou, mas isso é tão de ontem. E ele pensou, eu não tenho que ser um designer, eu tenho de ser um engenheiro e eu tenho de começar a pensar e pensar em construir uma, um novo tecido, um novo tecido que vai abraçar a mulher. Quais magras elas são? Tem que ser um vestido anatômico que pode formar todas as curvas, que faça com que você sinta que foi feito para você. E essa coisa do feito para você é muito alta costura, né? Aí ele entra nessa, nessa fábrica, é, quis criar a, vestidos com elegância e com técnica acima da normalidade. E aí essa zona, que é seio e cintura e quadril, que é o cerco central... Ele trabalhou com 13 fios de diferentes tensões e colocar, poder uh, ter a facilidade de caminhar. Tiveram várias, uh, vários testes, várias provas para poder encontrar exatamente o que, que o Albert Elbas pro, procurava, fios diversos, lycras diversas, para achar o resultado melhor, um produto ideal. Que fosse representasse realmente o desejo de todas as mulheres, isso que eu achei sensacional. De xx pequeno, de extra, extra, extra pequeno, são dois x até extra, extra, extra, extra largos. Que tem muitas mulheres que são extremamente pequenas que não querem ir para o departamento infantil, e tem outras mulheres que são XXXX large e elas não acham roupas, e é aí que ele vai ajudar. Aí essa mulher aí está falando que joga para dentro, empurra para fora e faz com que você se sente melhor, e você pode uh, atender o telefone, buscar seu marido, organizar um show e trabalhar. E aí começa o show. Um show que pode, model... um vestido que pode modelar todas as curvas e pode fazer com que você sinta que foi feito para você. O laboratório que a gente viu é o Mas, na Itália, que faz essa performance de elegância superior à norma. O que eu acho bacana é que isso sim é uma alta costura da atualidade, porque é uma outra costura de tecnologia. É feito para você. Então, de repente, é um novo ateliê aí que a gente vê nascer, que é o ateliê da tecnologia, que é muito importante. É o corpo. A gente pode observar que tem vários corpos com várias tipologias. Então, não é mais você que se encaixa ao vestido, ou é o vestido que se encaixa a você. Sentiu a mudança do movimento moda? É o que todo mundo buscava, pede, e que é difícil você fazer essa modelagem no tecido plano. Porém, se você tem um tecido ajustável, pode ser uma forma também dos custos. Porque os custos são muito altos. Ele fala que ele não vê mais os vestidos, ele vê as mulheres e que ele faz esses vestidos fazem com que as mulheres apareçam, não que elas desapareçam. Então, muita. Tudo que. Aí que ele está falando aquilo que eu falei: todos os vestidos para mulher são sempre atrás e as roupas masculinas são sempre na frente camisas. Uh, paletós, calças. E ele falou, como é que eu posso ajudar a mulher nisso? Quando a primeira... quando a, Aí ele lembrou que quando a primeira a roupa de surf masculina foi feita, tinha uma tira para puxar. Porque o homem é independente, né, gente? Sempre. Então, bingo! Agora ele tem... Você fecha o zíper, ele tem essa alça para fechar o zíper. Aí já fica essa ondinha assim, meio filme, a interação dele, as apresentadoras. Ó, aí é... Só aí ela já está mostrando as joias. Gente, muitas pessoas me perguntam como é que é essa história de desfile. Você tem que ver a comunicação nos mínimos detalhes. Aí mostrou as pérolas e aí faz um filminho para mostrar o quê? O acessório, aquilo que vai... Uh... Aí, ó. Como diamantes e pérolas, custou muito dinheiro para aparentar, para ficar assim, querida, como diamantes. Então, ele já traz a preciosidade que é um valor do luxo, é ou não é? diamantes e pérolas. Vão então, elas de novo, outra versão, outro colar. Que yeah. é? Outro colar. Olha, olha a, a alça para você vestir o colar. Se vocês observarem todas as poses que ela está fazendo, tá mostrando, está mostrando exatamente a maleabilidade. E agora ele começa a falar que todo mundo gosta de tênis: homem gosta, mulher gosta, é uma coisa divertida, para ele é como, como calçar um brinquedo. E ele começou a ouvir muitas mulheres falando: ah, eu estou sentindo falta de. de Pumps de, de, oh meu Deus, de, de escarpins. Aí ele falou, ah mas por que isso? Por que, que você está sentindo falta de salto? Porque alonga o meu corpo. Aí ele pensou, o hum, que, que eu preciso pensar? Aí ele pegou o tênis e fez bem pontudo. Ele gosta de chamar de sneaky pump. E o time chama de sneakers Pointy sneakers. E aí, se é para alongar o corpo, aí entra toda a parte de movimento e mostrando os tênis. E qual que é a... Esse é sensacional. E a inspiração aí, muito inspiração dos anos 80, quando a gente realmente via esses programas de televisão bem aeróbico, né? Então, está mostrando tanto a roupa quanto os sneak Pumps que te dá esse dinamismo. Um dinamismo que as mulheres adoram. Olha aí, call now, sabe? Tipo aquela coisa de... de... De chamar, de ligar, de, de pedir para comprar, call center, e aí é um programa. Olha lá. Super tech de técnico ou super chique, smart chic, ele queria usar. A fibra que usa em roupa de ginástica ou, ou em roupa é, ou em lingerie, mas de uma forma mais elegante, menos esportiva e, mesmo assim, técnico. E aí ele vai mostra essa empresa que é na Holanda. Não sei se vocês sabem, a, a Holanda trabalha também muito com. Com tecnologia têxtil. E aí, eles vão. Aí, ele vai para outro lugar. Com um. Na Espanha, a gente falou de três laboratórios, né? Então, um filamento. Dentro tem 96 filamentos. Gente, então, quando eu já falei de torção, você vai. Você tem uma. Para formar uma, um tecido 3D mesclando todos esses tecidos, todos esses fios. Então, funcionalidade, uh, funcionalidade, teste, não um tecido que não leva solventes, que não consume, consome água um vestido que não causa poluição, esse era o tecido. Então, produzir alguma coisa desse nível, aí eu, o, a pessoa que está falando que ele é um herói. E o Albert Elbas está falando que você pode usar o ano inteiro, inverno, verão, uh, dia de chuva, dia de sol. Por quê? Porque tem a tecnologia da transpiração como as roupas de, esportivas têm hoje em dia. Então, aí que entra a tecnologia, essa tecnologia de tecidos que é superior em maciez e elasticidade. E aí eles vão mostrar agora que é, ela é seasonless, ou seja, sem estação. Você pode usar a função da moda no dia e no tempo que você quiser. Isso vai ser sensacional, porque você faz uma, uma coleção que atende hemisfério sul, hemisfério norte, uma coleção que não importa, que você pode levar para qualquer lugar que você esteja viajando. Ou seja, só nessa você compra alguma coisa longeva. Você não está no consumo pelo consumo, e sim ó, um vestido bonito flexível lá, que seca rápido e que também transpira ou seja, esse é a, esse é a, essa é uma microfibra de nylon que preza o conforto e a versatilidade projeto aí tem todo esse bastidores, espaguete está no, no micro-ondas, papai vai te encontrar. Então, é toda essa, uh, mostrar todos os papéis que uma mulher atende hoje em dia. Aí ele fala que esse momento é, é um momento de mudança, que todo mundo descobriu que tem uma casa. A gente trabalha em casa, a gente fica em casa, e aí ele tava pensando todas essas mulheres que estão usando jogging, e legging e, e hoodies e de repente elas têm que estar tá prontas, né? Ele tava pensando em todas essas mulheres que estão de repente fazendo ioga de manhã e aí tem um zoom como a gente aqui e aí o que fazer? Como mudar o in da casa com o out da rua? Porque mesmo estando em casa você se relaciona com quem está fora, lembra? Antigamente a gente precisava, eu precisava ir à escola, hoje eu posso ficar em casa sendo escola, e eu e tanta gente mundo fora e aí ele mostra essas peças básicas, como você vai compondo, e como a gente viu, a partir do momento que você tem todas essas qualidades nessas roupas, você vai compondo o seu guarda-roupa e ele combinado entre si as peças combinadas entre si permitem que você tenha algo pessoal alguma coisa de identidade ele sentiu muita falta de ser abraçado esse ano a a distância social foi a morte para ele ele colaborou com alguns artistas para criar beijos para criar uma segunda pele, aí ele chamou os pijamas de uh, lazy easy lazy, lazy, se você está na cama, e easy crazy, se você decide sair. E aí ele vem com todas essas palavras positivas e momentos que realmente a gente sente abraçada. Dança comigo, uh, me beije, uh, com muito amor para todos vocês. São, são peças que, é, que devem lhe abraçar, você é uma estrela, então, passar uma mensagem positiva. Eu acho que nos últimos anos eu senti que a gente está vivendo num mundo que tem muitos likes, mas ele, ele sente muita falta de amor, obrigada por escutar a voz de vocês. Porque eu queria escutar a voz de vocês hoje. Eu quero que você diga quem você é. Que a gente ri, que a gente possa rir juntos, a chorar juntos. Mas isso tudo é em cima de, para esse projeto. Foi um sonho que se tornou realidade. Obrigada a me ajudar. Ah, Espero que você goste dos projeto das nossas uh, roupas. A gente tem de lhe dar a força para que você seja quem você é, para amar vocês, para que você seja quem você é. Muito obrigada por fazer parte desse projeto. Eu amo vocês. Uh, e, e também ele falou para estar aqui perto de mim. Bem-vindos a todos, o finale deve começar e a gente está super animado. E aí tudo vira uma grande festa de um grande abraço, como todo finale. E ele fala obrigado por me ajudar, então ele realmente agradece a toda a equipe, a todos que participaram nessa jornada incrível, porque é uma jornada em tempos de pandemia, é uma jornada realmente disruptiva. É uma proposta nova, é uma proposta de novo, como eu falei ali atrás, de ah, da moda servir a mulher, não da mulher servir a moda. E aí a gente vê vários modelos que podem se adaptar a várias ah, tipologias corpóreas. Eu acho sensacional essa ideia de de seasonless não importa a estação não importa a temperatura e esses tênis para quem acha que a, a moda já não já parou já tem gente pausando esses tênis e fazendo muita muita foto muita coisa obrigada por ter assistido a esse show foi maravilhoso e ele fala de novo eu amo vocês Ó, compre e explore agora na Farfetch, na Neta Portê, e no AZ Factory. E ele fala, I love you, I love you. Aí... Olha lá, obrigada por, por ter trazido de volta. É... Sentimos a falta de você. Oi, Albe. Obrigada por você ter voltado. Eu não posso esperar toda a mágica que você vai trazer. Eu Esse é essencial. Você fez falta. A gente está feliz que você vai voltar. A Ana Winter mandando todo o amor, o amor dela. Aí a Suzy Manks, que é a micona dele, Albert voltou. E é isso. E aí ele traz as modelos que fizeram parte, com o nome de todo mundo. Eu acho que é realmente um, um novo olhar para a moda, para a criação, especialmente para a mulher. O Pierre Paulo já traz sempre esse reconhecimento com a equipe. E com as mulheres que trabalham e desfilam, os homens também, com toda a equipe, eu acho que esse é o momento de se não, existe gran, não existem grandes revoluções na moda, que esses pequenos uh, que essas pequenas mudanças éticas aconteçam mais e mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Eu realmente esperei que as Semanas de Moda terminassem para vocês não acharem que isso era mais um desfile aleatório, fora do. Assim, fora de alguma novidade. Não fosse um desfile a mais, na realidade. É... Eu estou muito feliz de em todo esse momento nessa distância que a gente está, poder também contar com a tecnologia. E apesar de, às vezes, não ser uma qualidade maravilhosa, eu estou aqui. Não vou deixar vocês, por isso, deem seu like, vai curtindo, segue a gente no Instagram, Descomplicando a Moda, Underline Oficial, me segue, TT Laudares eu compartilho algumas coisas do, do meu dia lá no Instagram e vem aí muita coisa boa. Eu conto com vocês. Um beijo.